Videogame é aquele lugar onde a gente morre bastante e a gente ressuscita, né? Mas a gente vai falar de umas mortes de alguns personagens que eles não voltaram mais. Sou a Júlia. Sou o Mickey. E, e esse é o TV em cores. Lembrando que vocês têm que dar like nesse vídeo pra ajudar a gente se inscrever no canal se não é inscrito e apertar o sininho, que é com ele que vocês recebem as notificações quando tem vídeo novo aqui no canal. Vamos lá? Vamos lá! Bem, gente, a gente tá falando de spoiler, né? Então, obviamente, teremos spoilers sobre mortes dos jogos que vamos comentar aqui. A gente sempre vai começar falando do jogo e logo depois a gente vai para a história em si. Então, fica ligado sobre quais jogos a gente vai comentar. Eu vou começar especificamente com God of War e a morte da Atena, que ela é muito importante no final do terceiro jogo. Que... Não. É a última linha de defesa, assim, pro Kratos não terminar e destruir o mundo, né, da, de, da existência. Só que é muito interessante porque ela é tão, assim, aquele bicho que não morde ele nem ela É ruim pra morrer que ela aparece no de 2018, né, no quarto. E ela tem... Ela fala, então, achou que eu era a última coisa, assim, que ia aparecer? Querido, você não, não tem você muito não problema. Vendo. Ela basicamente olha e fala, você acha que você me ferrou? Meu filho, você não sabe que te espera. E, e eu acho que o retorno dela nesse no Jogo, no quarto jogo de Bora Bora, especialmente, é muito legal porque é ali que a gente vê finalmente que as histórias, tanto da mitologia grega quanto a nódica, elas, elas coexistem, né? Elas existem juntas, é incrível isso, é incrível. incrível. Foi muito legal usarem Atena, né, Sim. pra isso. E ela é uma ótima personagem, assim, desde a primeira trilogia, ela foi sempre a pessoa que chegou e falou: Menino, você tá fazendo besteira <risos> pro Kratos. E ela chega nesse novo e ela fala com ele, tipo, ela não chega pra brigar com ele, ela chega e fala: Então. Você continua sendo um monstro. Sim. Você continua sendo um assassino. E é isso. Você vai continuar sendo. Só que agora, honestamente, sem Sabe? Tipo, é meu filho. É, tipo, não ligo. Aconteceu. Ai, mas, chato, mas já morri, né? né? Só que é legal como é que ela continua sendo relevante naquela história. Sim. E principalmente pra definir quem é o Kratos. Porque bem ou mal, ele tinha uma relação horrível já com... O Zeus, só que com a Atena sempre teve uma coisa minimamente de respeito, já que o Kratos é uma pessoa muito complicada, e né? ele não respeitava muitas pessoas. Mas ele sabia que ela tinha muito poder, ele reconhecia ela como uma figura importante, e é por isso que a luta deles é tão legal. Eu tenho que falar do meu queridinho The Last of Us, e assim, The Last of Us morre muita gente. Nossa, bem largolícia. Dá pra <risos> gente, colocar uma lista. Aqui. A gente faz a lista inteira de Last of Us, mas eu acho que a primeira morte, que é a que mais machuca, é a da Tess. Assim, todas as outras são muito tristes, algumas são piores que a dela, mas é que eu não esperava que ela morresse eu não achava. esperava? Não esperava. esperava porque é. assim, eu vi o Joe, eu vi a capa, eu vi que era o cara e a garota, eu falei ah, tá, mas pô, a, garota, a mulher é muito incrível. A mulher, tipo, todo mundo respeitava ela no bagulho, sabe? Uhum. Ela era que, ela, ela é a pessoa que resolvia os negócios. E aí o Joe tava lá, tipo, não, a gente é tipo uma, uma equipe, mas assim, você que manda. Mas é por isso que eu esperei, não é que eu esperei, tipo, uh, cadê? Mas eu estava vendo que iria acontecer. Não, é. você por, vê. Porque ela é uma pessoa muito Relevante no início do jogo Sim. e a gente não tem nenhum material com ela assim de divulgação nem nada então. E aconteceu alguma coisa com ela. Mas é, eu descobri The Last of Us com você. Então, assim, eu não vi nenhuma teoria de divulgação, eu só vi a capa. Uh -huh, e na tá, tá. capa, atrás ela tá e eu falei, pô, maneiro, cara é mulher lutando contra zumbis e aí levando uma criança, Nossa. tipo, happy family. E aí, bum, não. <risos> Mas é isso, The Last of Us ele ensina você desde o início, não se apega. Não ame ninguém. Não mentira, ame ninguém, mentira. Sei. você se apaixona por lá. todo mundo e é isso. Mas você tem que entender que as situações são muito específicas e é bom da <risos> E assim, a morte da Tess não é uma morte gráfica, que eu gosto muito, eu agradeço muito. Mas ela é uma morte que você sente. Sim. E você sente pra sempre, você né? Sente é. pra até sempre. A está comigo até hoje. Até hoje. Ah, meu Deus, saudade. Segunda morte que eu vou falar aqui é da trilogia Batman dos videogames, o Arkham Knight, etc, etc, que é a morte do Coringa, que acontece no final do segundo jogo. É uma morte que a gente não espera que vai acontecer. Porque é o Coringa. É o Coringa, né? <risos> e ela é... Com... Depois a gente vê, né, a gente meio que... Quando acabou e tal, a gente achou que fosse ser uma coisa... Ah, não, ele vai voltar, uma reviravolta barata. E realmente aconteceu, fechou aquela morte ali. E é muito interessante como o último capítulo da saga de Arkham, né, no videogame do Batman, é sobre como aquela relação, depois que uma das partes morre, eles são muito dependentes um do outro, né? Batman e Coringa, gente, não tem como explicar a dependência que eles têm. Né? É, eu acho que é uma relação que é usada com muita frequência, muito antiga, como Sherlock e Moriarty. E é incrível. E é incrível. É uma relação muito interessante, que são dois lados de uma mesma moeda. Do um lado completamente insano, do outro lado tentando não ser tão insano. É. <risos> e ao mesmo tempo, você vê que essas pessoas precisam coexistir. É, e o jogo, ele trata muito bem isso. Como é que a gente lida, como é que essas pessoas, ou uma das pessoas, né, segue a vida quando uma delas morre, né? E. Bem ou mal, a, a relação deles é doentia né? Assim, tem muitos problemas, principalmente por eles serem vilões e tal, e é, arca inimigos Só que você vê que tem muita coisa ali que o Batman, aquela parte que é é a parte ruim dele, ele meio que se espelhava Sim. no Coringa pra chegar e falar, ah, eu sei exatamente o que eu não posso ser. Sim. Só que eu gosto muito como é que o terceiro jogo lida com essa perda, porque o Coringa continua acontecendo, Sim. ele continua aparecendo, só que ainda você vê, a morte é real, ela existe e não tem retorno. Então eu gosto da coragem que eles colocaram de matar Sim. o Coringa, né, pro último jogo. <risos> e ainda fizeram uma narrativa onde isso é extremamente relevante no Completamente. final. E eu achei isso, tipo, genial. Tem genial. uma olhada, gente. Vale a pena. Eu vou falar de um jogo que é bem pequenininho, uma vez a Playstation deu pra gente, eu fiquei muito feliz, que é Rhyme. Eu tinha comentado sobre o Rhyme há um tempo com uns amigos que eu queria muito jogar e eu esperava um jogo fofinho. E eu terminei chorando. Eu acho que só você. Que jogo é indie, assim, que tem vários conceitos que vai terminar feliz, gente. Não ah, existe. tem! Eu joguei Journey, termina feliz! Eu pensei, pô, vai ser feliz. Eu chorei horrores. E assim, a morte é a pior parte. Porque você é chato. É, é chato quando você morre você descobre. É porque assim. Quando você joga Rhyme, você fica com toda aquela interação com a natureza, é uma criança fazendo vários puzzles, e tem uns, uns cortes pra umas cenas muito específicas, de, tipo, um terror que você não sabe o que, que tá acontecendo. E aí você chega no final e você entende que o menino morreu, é. e o pai dele tá em luto, e ele tá tentando livrar o luto do pai dele. E é, é, é uma cena terrível pra você, porque você passa do menino que tá lá, que é príncipe, pro menino que morreu afogado que tem que libertar o pai do, da dor que é perder um filho. Simples, simples. Simples! Nem um pouco sofrido. Eu chorei o ruim. Não, é uma morte que tem um peso aí, né? Não, é isso, assim, é uma maneira muito difícil de você lidar com a morte porque você tem que aceitar que aquele menino morreu. E você jogou com ele, mas ele morreu. E o pai dele tem que aceitar também. E assim, você no final joga com o pai, então você tem que aceitar essa, essa perda. É muito doloroso. Bem, agora falando de aceitar, né? A gente quer saber de vocês quais mortes vocês não aceitaram quando aconteceram. Ou comemoraram muito, né? Comenta aqui, gente. Assim, se vocês comemoraram essas, eu te... desculpa aí, mas pô, por Conta tá pra gente, até só faz falta ainda. E a gente se vê no próximo vídeo, gente. Não esquece de dar like, se inscrever no canal e comentar bastante aqui. A gente sempre vai tentar responder todo mundo. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.